Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Olá, sou eu mesmo, hein? É, hoje eu tô, tô meio diferente aqui, mas sou eu, viu, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos compartilhando aí o nosso programa. Aliás, é, antes de, de tudo, eu quero convidar você para interagir aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 9, tá aí na tela, 99782 4426. 99782 4426. Fique à vontade para você participar, denunciar, interagir aqui, sugerir com o nosso jornal, tá bom? Vai se inscrever no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Então, vamos para frente que atrás está cheio de gente. Bom, começo falando aqui hoje é, desse acidente que ocorreu aqui na cidade de Limeira com um barbarense, um feirante que acabou não resistindo. Aos ferimentos e faleceu é, O feirante Ricardo, assim como era conhecido, muito conhecido A Feira Livre aqui de Santa Bárbara do Oeste, Luto é, Ontem, é, quem pôde ir até a Feira Central não pôde conferir Não pôde ver né, a barraca ali do, do Ricardo né? Ricardo era, é, poxa vida, não, tinha nem não tem nem comentários, né? 40 anos, muito atencioso ele era, palmeirense roxo, é, Ricardo Canteiro Hortifruti, como era conhecido. Comercializava frutas, legumes nas feiras livres aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ele estava com a caminhonete S10 na estrada do Porto, no bairro do Porto, na área da cidade de Limeira. Ele estava ali pela estrada rural, teria perdido o controle de direção e capotou. Uma segunda pessoa que estaria com ele sofreu ferimentos leves, foi socorrido até o pronto-socorro, a unidade de pronto-atendimento da cidade de Limeira e passou, né, estava agora em observação. O sepultamento do Ricardo aconteceu ontem, às 5 horas da tarde, no cemitério Parque dos Lírios Aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste Então os nossos sentimentos aí A todos os amigos, familiares Aos perantes aqui de Santa Bárbara do Oeste A família do Ricardo Ricardo toda vez que a gente né, Nós íamos na feira livre é, Para comprar aí frutas né, Que ele vendia é, né, Qualquer tipo de, de, de legumes ele, ele sempre atendia a gente muito bem né? Era um rapaz muito dinâmico, né? fazia tudo com a maior perfeição E lamentavelmente esse acidente é, que ocorreu nessa estrada rural Na cidade de Limeira, vitimando fatalmente né, a sua vida aí, é, E todos nós fomos pegos aqui de surpresa Fica aqui os nossos sentimentos em todo, né, no nome de toda a equipe aqui da, da Rádio Brasil Do portal SB Notícias uma trans foi agredida né? Foi na cidade de Limeira Foi agredida por um suspeito morador aqui do Parque da Liberdade Também na cidade de Limeira Eles estavam, é, perdão, na cidade americana Eles estavam é, numa festa E aí nessa festa Essa trans foi é, é, defender a amiga Foi aonde que... O acusado acabou desferindo golpes contra essa trans. Veja aí, ficou com vários hematomas. Essa mulher transexual de 29 anos registrou o boletim de ocorrência, foi agredida com socos e chutes após defender uma amiga vítima de transfobia na cidade americana. Foi na sexta-feira que isso ocorreu. A polícia agora vai investigar, segundo a mulher... Ela e a amiga, também transexual, participavam dessa festa numa casa e seria um evento de despedida né, de uma outra amiga que iria se mudar. E aí tinha outros convidados também. Só que daí, no momento, ali que os, um dos convidados acabou se estranhando com essa trans e começou a ofendê-la com vários xing xing xingamentos homofóbicos. E agora está é, aí o né, um relato é, dessa trans que entrou com o boletim de ocorrência, diz que agora é, quer que a justiça seja feita, porque o que aconteceu com ela pode ocorrer com outras também, outras pessoas, seja transexual ou não, mas é, isso não dá o direito de partir para tal violência. Nós vamos continuar também acompanhando esse caso de violência aqui na cidade de Americana. Olha, hoje está suspenso, né? É isso, o serviço de área azul na cidade de Piracicaba venceu o contrato com a Instapar. Então, hoje, a Prefeitura de Piracicaba informou que os parquímetros que operam a área azul, eles estão bloqueados, tá? Fique tranquilo, porque a partir do momento que, de repente, você não sabe que está, né? estaria suspenso aí a... A, a, a área azul, lá na cidade de Piracicaba Os parquímetros, eles estão travados, tá? Estão travados Então, esse, essa cobrança, ela está suspensa Motorista deixa de pagar pelo serviço Até que haja um novo restabelecimento Na verdade, vai ter aí um novo edital Com a, com a, com a empresa, tal, né? para poder é, haver aí a renovação contratual Dos serviços aí, né? Pela Estapar ou não mas, é, no dia de hoje, continua estar né, sem cobrança de Arazu na cidade de Piracicaba. Tá bom? Então, tá aí. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que interagem aqui no Jornal da TV SB Notícias. Vai compartilhando o nosso programa, vai interagindo, tem denúncias. Pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SBN. O nosso WhatsApp é o 997824426, você pega aí, faz uma imagem, filma aqui na horizontal, né? 30 segundos, me envia aqui para a nossa central esse número que está aqui na sua tela, que vai ser um prazer é, ter você aqui também fazendo sugestões para as pautas aqui do nosso jornal, tá bom? Boa semana para todos uma semana é né? uma semana de, de, de Quaresma né a semana santa né quase já já se programando aí para próximo domingo é, de Páscoa desejo para você uma semana abençoada de paz de realizações conta com a gente porque mexeu com você mexeu comigo tchau tchau pessoal